Sabe aquele bracinho flácido que você quer tirar aquele tchauzinho de mim? Eu vou te ensinar nesse vídeo passo a passo para você praticar e ter resultado. Mas tem que ter a liberação do seu médico. Eu sou o professor Emílio Júnior, já deixe o joinha aí que eu vou saber que você curtiu e gostou dessa dica. Vamos lá. Eu vou utilizar duas garrafas PET ou dois pezinhos. Se você tiver garrafa PET em casa, utiliza a garrafa PET cheia de água ou areia ou água com areia. Eu Utilizar dois pezinhos, eu vou deitar aqui de costas. Deitei de costas, eu tenho que ficar nessa posição que é para vocês entenderem, deixa eu ficar assim pesado. Vai elevar ambos os pesos acima da sua cabeça Assim mesmo, com os braços estendidos Agora você vai dobrar lentamente os seus cotovelos Até que o peso chegue o mais próximo possível do chão Ou encoste no chão Encostou? Estica o braço Observa que o braço fica paradinho O cotovelo tem que apontar para o teto Subiu, toma cuidado para não bater com peso na cabeça. E faz só esse movimento. Não é para ninguém fazer esse movimento aqui, trazer o braço lá atrás. Não, é só ficar com o braço estendido, esticado e dobrar lentamente. Contrai o abdômen, sobe e desce. Vem o pulo do gato. Quer trabalhar abdômen junto? Vai fazer a extensão do braço, vai colocar ambas as pernas dessa forma e você vai fazer isso aqui, ó, bicicleta com a perna e dobrando o braço e fazendo bicicleta com a perna. Esse exercício eu garanto a você que você vai trabalhar praticamente todo o seu corpo fazendo este movimento. Membros inferiores, trabalhando trabalhando quadríceps, trabalhando as pernas e trabalhando os glúteos. Meio do corpo, você vai estar trabalhando o seu abdômen e membros superiores, está trabalhando as suas, aqui, os seus tríceps. Olha quanta coisa eu ensinei numa única dica, passo a passo, para você tirar o máximo proveito trabalhou o abdômen e ainda trabalhou os tríceps. Poxa, vale um joinha, vale uma inscrição e até nosso próximo encontro.